Então a gente vai passar para a prática dos exercícios de relaxamento dinâmico e antes de começar eu tenho alguns conselhos para te dar, a primeira coisa fica concentrada na minha voz, eu vou guiar você durante todo o exercício e tenta se concentrar também nas suas sensações físicas, mentais, tudo que estiver acontecendo dentro de você durante esse exercício. É... Tenta também deixar de lado se você tiver preocupações ou coisas que estiverem sobrecarregando a sua cabeça agora e realmente tentar viver esse momento pra você, é o seu momento aqui e agora, ok? Esse exercício que a gente vai fazer se chama o aquecedor corporal e a intenção, o objetivo desse exercício vai ser fazer com que você se acalme, que você se encha de calma. É, esse exercício é muito simples, você vai posicionar uma mão na barriga e a outra mão na mesma altura nas costas. E você vai fazer três movimentos diferentes cada vez. A primeira, o, os primeiros três movimentos você vai fazer com a cabeça alinhada, como você está agora. Né? Você vai inspirar pelo nariz. Você vai sentir a sua barriga crescendo quando você inspira. E em seguida você vai expirar pela boca. E você sente a sua barriga que volta para a posição inicial. Não tem retenção de ar, você não vai aprender a respiração nesse exercício. Se você quiser, durante as pausas, você pode voltar com os braços para a posição inicial e vai ter uma pequena pausa em que você vai justamente reparar nessas sensações de calma no seu corpo. Em seguida, você vai refazer isso duas vezes. Em seguida, você vai fazer exatamente a mesma coisa, três vezes, só que eu vou pedir para você inclinar a cabeça um pouquinho para trás, mesma coisa, você refaz essa inspiração e expiração três vezes e em seguida, você vai refazer a mesma coisa, só que com a cabeça um pouquinho inclinada para frente, então a mesma coisa, inspiração e expiração três vezes. Ficou claro para você? Tá ok. Então a gente vai poder começar a sua posição é, como sempre, as, os pés paralelos mais ou menos da abertura mais ou menos da largura do quadril. Você pode posicionar as suas mãos, uma no umbigo e a outra mais ou menos na mesma altura nas costas, a cabeça alinhada. É, Pense em relaxar os ombros e, quando você quiser, você pode fechar os olhos e a gente vai começar. Então você vai fazer essas três primeiras respirações com a cabeça alinhada com a coluna. Você pode inspirar pelo nariz. E quando o ar entra pelo seu nariz, você sente a sua barriga aumentar e, em seguida, você expira pela boca. E você sente a sua mão que volta à posição inicial. pode voltar a respirar naturalmente perceba as sensações no seu corpo talvez sensações nos seus braços cabeça Você vai poder refazer uma segunda vez Você pode inspirar pelo nariz empurrar sua barriga com a, empurrar sua mão com a barriga e expirar pela boca, perceba todas as suas sensações, talvez você esteja com vontade de já com os olhos lacrimejando, repare também na sua respiração, talvez uma respiração um pouco mais pausada, um pouco mais lenta. E você vai fazer pela terceira vez, a mesma coisa, com a cabeça alinhada com a coluna. Você pode inspirar pelo nariz. Sentir o movimento da barriga e expirar pela boca. Sentir de novo o movimento da sua barriga. Você pode respirar naturalmente. Prestar atenção em todas as suas sensações na barriga, nos braços. E reparar na sua capacidade de se acalmar. Agora eu vou pedir para você inclinar a sua cabeça ligeiramente para trás. Posicionar as suas mãos. E você pode então inspirar pelo nariz. Sentir o movimento da sua barriga e expirar pela boca, sentir a sua barriga voltando para a posição inicial. preste atenção nas suas sensações físicas, talvez sensações diferentes de quando você estava com a cabeça alinhada. Sensações na cabeça, na garganta pode refazer uma segunda vez, pode inspirar, e você sente a sua barriga se movimentando e respirar pela boca, você pode respirar naturalmente agora, e prestar atenção na sua respiração um pouco mais lenta. Seu coração, que deve estar com o ritmo também um pouco mais lento. E repare também as sensações talvez de tranquilidade, de sossego mental. Você pode fazer uma terceira vez, você vai inspirar pelo nariz. Expirar pela boca, sentir o movimento da sua barriga. Repare em todas as suas sensações, tanto físicas quanto mentais, na sua respiração. E repare na sua capacidade de se acalmar, de se encher de calma. vai refazer esses mesmos movimentos mais uma vez, três vezes, mas dessa vez eu vou pedir para você inclinar sua cabeça ligeiramente para frente. Então você está com as mãos reposicionadas e a gente vai poder começar. Você pode inspirar pelo nariz, sentir o movimento da sua barriga e em seguida expirar pela boca. Você pode respirar naturalmente. prestar atenção em todas as sensações físicas, talvez sensações um pouco diferentes das duas outras vezes, talvez uma certa sensação de leveza. Se eu puder refazer uma segunda vez, inspira pelo nariz, expira pela boca. Respirar agora naturalmente, prestar atenção no ritmo da sua respiração mais lenta. Talvez outras manifestações de calma, como vontade de você já com os olhos lacrimejando. E você vai poder refazer pela última vez. Você pode inspirar pela pelo nariz, ver o movimento da sua barriga e expirar pela boca, você pode agora respirar naturalmente e prestar atenção em todas as suas sensações físicas, mentais, todas as manifestações de calma no seu corpo. Você pode reparar na sua capacidade a se acalmar, sua capacidade a se encher de calma. O exercício acabou. Você pode abrir os olhos quando você quiser.